A negritude e a música erudita se encontram no Concerto Afro-Brasileiro, que aconteceu na Capela Ecumênica da Reitoria, durante a programação da Negritude UFPR 2022. Buscando valorizar as raízes da musicalidade negra, os músicos Marcos Ribeiro, Camila Cardoso e Ivan Lemes, que fazem parte da Orquestra Filarmônica da UFPR, apresentaram um repertório para violoncelo e percussão. Marcos, que é violoncelista, fala sobre as nuances e narrativas que deram origem a esse repertório. A ideia, né, é para a gente realmente trazer ao público uma mistura de, de dois de dois instrumentos muito populares, né, que é o violoncelo e a percussão, né, que são instrumentos já muito explorados na música popular e nessa formação, né, de música mais para erudita e mais contemporânea, é uma mistura muito interessante de, de sons e timbres. Então, como a gente tem assim essa ligação muito forte com a música é, popular de uma forma, a gente pensou em unir esses dois universos, né, da percussão e da e do violoncelo, que é um instrumento de cordas, né, para ter uma sonoridade e um gosto diferente, né? Então a ideia surgiu a partir dessa combinação. Camila é percussionista e conta sobre a importância desse concerto dentro da universidade. Eu acho que é super importante, até porque você não vê muitas pessoas pretas participando de concertos, de esse meio elitista erudito, então você trazer três pessoas pretas para fazer um concerto é, com essa temática é extremamente relevante. É, eu me sinto... Representando muitas mulheres, acredito que os meus companheiros também representam muitas pessoas pretas. E eu acho que a intenção é que isso se torne cada vez mais comum e corriqueiro que as pessoas realmente convivam com as pessoas pretas, fazendo música o tipo de música que elas quiserem, tocando os instrumentos que elas quiserem. A percussão, no geral, que são os meus instrumentos, é totalmente seletivo, é um ambiente totalmente masculino, é heteronormativo, onde só tem homens brancos. Então, é, participar desse momento, tanto na percussão como participar do evento de hoje, é extremamente importante para mim, assim, como pessoa. Antes da apresentação, o diretor artístico da Orquestra Filarmônica da UFPR, Harry Crown, ressaltou a importância da música negra dentro das orquestras. A orquestra sempre foi, na cultura brasileira especialmente, um espaço muito elitista e fechado. Dentro da nossa orquestra aqui da UFPR, nos 20 anos que eu tenho estado à frente, é, da direção artística da orquestra, eu tenho lutado muito uh, para reverter esse quadro, para tornar a orquestra um ambiente inclusivo e, e trazer a participação de todos, né? não só uh, de negros, mas também de mulheres, de pessoas de outras orientações, é, sexuais, enfim. A nossa orquestra é uma orquestra inclusiva, aberta e com a vinda agora do professor Marcos Ribeiro, que é um dos maiores violoncelistas brasileiros para a orquestra, isso ganha uma nova dimensão, a orquestra ganha muito ah, com a sua capacidade, com o seu trabalho. Caminhamos assim para um, para um momento vamos dizer mais otimista e na medida do possível que depender de nós, a orquestra sempre será muito inclusiva. O que a gente pensa em termos de erudição, né? Erudição significa para todos, não é? É uma música que é para ser aceita por todos, né? Não é uma coisa eletizada. né? Porque quando você fala em erudito, você acha que as pessoas têm uma, uma ideia de que é separação, e pelo contrário, né?